Unidade na diversidade, meus amigos. Num tempo em que nós temos que lutar contra o neofascismo e o genocídio. As experiências que têm sido vividas no Brasil neste ano de 2020 nos mostram que precisamos construir processos democráticos populares que levem em conta os setores mais empobrecidos da sociedade e para os quais nós temos que organizar a maneira de viver. Não é possível mais se pensar na democracia burguesa, que só traz benefícios para os setores mais enriquecidos. Essa forma tem servido para alimentar o ódio, para aumentar a pressão na panela. Nesse final de semana, nós tivemos oportunidade de ver a mobilização especialmente nas grandes capitais, e eu chamaria a atenção de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, onde as torcidas organizadas, dos clubes de futebol, normalmente constituídas por pessoas que são procedentes dos bairros, que são pessoas que não são muito aquinhoadas financeiramente, se mobilizaram. Se mobilizaram e tiveram uma atitude firme nas ruas, de dizer com todas as palavras que nós queremos a construção de uma democracia, que não aceitamos o neofascismo, e foram confrontadas, às vezes, até por polícia, mas por alguns pequenos grupos de bolsominos que não sabem exatamente o que querem, ou estão apenas defendendo interesses muito pontuais, muito de suas famílias. Aliás, o Bolsonaro já diz claramente que o seu governo é um governo para defender a família. Família dele. O 01, o 02, o 03, o 04, que não podem ser investigados, apesar da malandragem que fazem durante todo o tempo. Esse governo ele é coordenado por um grupo que não acredita na ciência, que tem uma visão terraplanista. Ou seja, acham que a Terra é plana. Não admitem que a Terra seja um geóide. Mesmo que os seus, vamos dizer, queridos norte-americanos lancem astronautas ao espaço e eles afirmem que a Terra é redonda, e ela não é redonda, ela é um geóide, mas afirmem isso, os terraplanistas continuam achando que a Terra é plana. Ignoram as recomendações médicas, vejam que a Organização Mundial de Saúde sistematicamente tem chamado a atenção sobre a importância de nós termos um confinamento, um distanciamento social para reduzir a curva de contaminação. Com que objetivo? Não é com o objetivo de não ter a doença, mas a ter uma distribuição no espaço e no tempo da contaminação, para que haja tempo suficiente de se criar alternativas para o enfrentamento da doença, de se ter leitos e unidades de terapia intensiva construídas e implantadas em diversos lugares, e para que nós não tenhamos o risco de ter a mortalidade em grande quantidade. E sabe-se, claro, que a visão genocida, que é de querer que todo mundo vá para a rua e todo mundo se contamine de uma só vez, vai levar à morte de milhares de pessoas. No caso brasileiro, milhares de pessoas. Nós corremos o risco de, até o mês de agosto, chegarmos a aproximadamente 100 mil mortos esparramados pelo país. Então, essa visão é uma visão genocida. E quem são, predominantemente, as pessoas que vão morrer? Predominantemente são os pobres, aqueles que moram nos bolsões de pobreza, as pessoas, homens e mulheres e crianças que estão nas ruas porque não têm habitação. Aqueles que, ao ter habitação, têm casas de péssima qualidade, péssimas condições, não têm água encanada e tratada para poder se cuidar. E os idosos. Ora, chegam a dizer o representante do governo que... Se os idosos morrerem, que são aqueles que recebem aposentadoria, isso representa uma salvação da previdência. Tem cabimento, coisas ou reflexões desse tipo, que só podem estar na cabeça de gente que defende o governo Bolsonaro. Mas o tempo está passando e eles não adotaram as providências que seriam necessárias de gerar possibilidades de UTIs em quantidade adequada, de criar condições para que nós tenhamos as EPIs, principalmente para o pessoal da saúde. O pessoal da saúde está sofrendo drasticamente com a utilização de equipamentos que não são adequados, quando tem equipamentos. O pessoal da saúde precisa ser preservado. São heróis que estão, neste momento, atuando para livrar milhares de pessoas da morte. Mas a quem imagine. É, que a estrutura financeira brasileira não vai atender a essas demandas. Que demandas são essas? De ajudar as populações mais pobres, manter o apoio e oferecer um apoio financeiro para que essas pessoas possam sobreviver. Ajudar as pequenas empresas, em que esses pequenos empresários não estão tendo condições de pagar seus aluguéis, os lugares do seu trabalho pagar o salário dos seus funcionários, pagar energia elétrica. Tudo isso e essas pessoas têm que ser altamente beneficiadas. Mas há quem acha que o Brasil não tem dinheiro, mas tinha dinheiro para transferir para os bancos. No começo da pandemia, foi 1 trilhão e 200 milhões de reais transferidos para os bancos. Continua-se pagando a dívida pública, que deveria passar por um processo de redução dos juros, só com redução de juros da dívida pública já haveria dinheiro para beneficiar os setores mais empobrecidos. Enquanto isso, ficam as nossas cidades num processo de crescimento de mortes. Em Uberlândia, nós criamos e participamos de um movimento chamado Coletivo dos Atingidos pelo Coronavírus de Uberlândia. E ali nós fizemos um estudo e mostramos a necessidade de mais leitos, leitos hospitalares e leitos para UTI. Mostramos a necessidade da implantação de, e compra de equipamentos, de formação de pessoal, de contratação de pessoal para fazer o atendimento, médicos, enfermeiros. Mas isso não tem sido feito de maneira satisfatória. Há um discurso Uh, fantasioso para fazer firula por parte do prefeito municipal e não é só o de Uberlândia, são prefeitos de diversas cidades que têm essa atitude de dizer que estão fazendo que estão acontecendo, estão fazendo nada há ah, não... ah, sim aqueles que estão fazendo e aí a população do local vai saber reconhecer mas aonde estão acontecendo as mortes e aonde não vai ter apoio para resolver definitivamente o problema isso tem a ver sim com a estrutura de poder do governo federal, que tem uma atitude de querer que todo mundo se contamine de uma vez, porque essa é a posição do presidente da República, que não ajudou, não ajudou absolutamente no sentido de que as pessoas se cuidassem né, e fizessem o confinamento, fizessem a quarentena, para que nós possamos fazer uma distribuição na existência da contaminação e, consequentemente, da procura do atendimento hospitalar, e com tempo para o aparecimento de medicamentos que sejam adequados efetivamente né, para atacar a doença que está cada vez eh, matando mais gente. No Brasil, hoje, são mais de mil pessoas por dia morrendo em função dessa doença. E aí a gente vem com a seguinte pergunta. Quem serão os responsabilizados por essa política genocida por essa chamada necropolítica. Porque nas cidades, e muitas delas, no caso de Uberlândia, nós tivemos a ação por parte do movimento popular, com coordenação de gente qualificada, mais de 250 pessoas participando e oferecendo contribuições para que isso tudo tivesse à disposição e o governo soubesse que essas pessoas estão dispostas a contribuir, a colaborar. Vejam, tomam tudo como se fosse uma coisa negativa, como se essas pessoas quisessem o mal, quisessem fazer o enfrentamento, não é nada disso. O que as pessoas querem é contribuir, colaborar, para que não haja a mortandade que está apontando e que, no caso específico de Uberlândia, está crescendo no dia a dia. E assim é que as torcidas organizadas deram uma demonstração clara de que vão se mobilizar, que não ficarão em silêncio, é quando a gente ouve dizer os morros descem para a Zona Sul do Rio de Janeiro. A mesma coisa está acontecendo com as torcidas organizadas que estão indo para a Avenida Paulista, que estão indo para a Cinelândia, no Rio de Janeiro. E lá em Porto Alegre, especialmente a torcida do Internacional e algum do, do, do, do Grêmio também se mobilizaram dessa maneira. Mas não é só aí que está havendo mobilização. Tem surgido grupos organizados trabalhando numa perspectiva de fazer o um enfrentamento. Então, veja, por exemplo, o Eduardo Moreira, o economista, que criou um grupo que, hashtag, somos 70%, ou seja, mostrando que o Bolsonaro teve 30% dos votos dos brasileiros, porque não pode se contar apenas os eleitores dos brasileiros, 70% não votaram em Bolsonaro. 70% entendem que o governo do Bolsonaro não é um governo adequado. Portanto, nós somos maioria. E essa maioria tem que continuar. Grupo articulado. Articulado, por exemplo, com estamos juntos, hashtag estamos juntos. Se agora nós estamos juntos, independente de depois nos processos eleitorais, nas discussões ideológicas, nós estivemos separados, mas agora a luta é contra o genocídio, é contra o fascismo e por isso nós precisamos estar juntos. Mesmo a luta feita pelo Partido dos Trabalhadores, através do Lula Livre, veio a recomendação para que agora é Brasil livre. O próprio Lula foi para a mobilização para dizer agora é a hora de o Brasil livre. Há uma imensa sensibilidade para que sejam articulados os setores democráticos. Os setores democráticos têm que estar unidos. Em torno do objetivo de derrotar o fascismo, neo, eh, o neofascismo genocida. É hora de serem deixadas de lado as divergências pontuais e ideológicas, para que o presente e o futuro do Brasil sejam as pautas comuns. Nós vamos fazer as disputas político-ideológicas, mas agora é a hora de estarmos unidos para articular o embate naqueles pontos que caracterizam o que é indispensável neste momento. Agora, a base teórica da luta é garantir a preservação de uma democracia popular. Trabalhar por aquilo que deve ser a vida do futuro do Brasil. Nós não queremos reconstruir o Brasil, porque o Brasil não estava construído em bases sólidas. Nós queremos construir uma política de integração e de articulação que nos leve a termos uma democracia popular todos são convidados e conclamados a participar dessa luta, seja através da ida às ruas, com todos os cuidados, obedecendo as normas da higiene e, consequentemente, dos cuidados necessários para a preservação da vida, da defesa contra o coronavírus, mas também participando através da internet, assinando documentos, debatendo tudo aquilo que é necessário, sem medo, sabendo... Que nós somos 70%, portanto, nós somos a maioria. Um grande abraço para todos vocês e a minha expectativa é que nós possamos juntos construir esse país numa perspectiva da democracia popular. Até logo, amigos. Música